Chegamos povo, olha isso gente Chegamos na Comic Con agora Vamos embora gente, Vamos embora. Vamos pegar aquela fila imensa que é lá dentro Só que aí vai ser foda, tô até vendo agora Aí no caso a gente chegou agora umas 9 horas da manhã Vamos ter que esperar pelo menos até umas meio dia bobear Pra gente pelo menos ter chance sequer de entrar lá dentro lá Mas, Primeiro a gente tem que passar lá dentro ali para poder pegar as filas Depois a gente vai vir pra cá mas vamos com calma, vai demorar. Ainda bem que eu trouxe um livro para ficar lendo no meio do caminho. Olha isso, mano. É um lugar gigante. Né? Primeiro a gente vai passar aqui, né? Pegar essa fila imensa que está aqui dentro aqui, e depois a gente vai resolver o resto das coisas. Mas, vamos por partes. Meu povo, chegamos agora na comic pond, gente. Olha isso, meu povo, olha esse Balrog, cara. Olha que marcou incrível. Mano, tá maravilhoso isso aqui, mano, tá maravilhoso, esse evento vai ser, esse evento vai ser épico, com toda certeza, vamos lá, vou dar pra vocês um giro. <música> Pois é, meu povo, ainda é 4 horas da tarde, o evento tá muito longe de acabar, é uma coisa maravilhosa, e é o seguinte, até agora eu já consegui tirar foto com o grupo the Nerds né, o, o Apollo Hunter do Canal Super Hero, o Eric, entendeu? o Luiz Celari do, do Hero Mania, esses caras aí, entendeu, são muito legais, eu adorei pra caramba conhecer eles. E o que acontece? Eu também acabei conhecendo por sorte, já no começo do evento, a primeira coisa que a primeira pessoa que eu encontrei na Comic Con foi o Miguel Lopia. Se você me segue no Instagram, obviamente, você já viu essas imagens já bem antes, né? E também eu acabei conhecendo o Jovem Nerd, rapidinho, porque ele tava indo no caso para um dos painéis importantes lá. E o Azagal, também encontrei, que ele tava andando uma área lá, que era meio que, sabe, meio medieval. E pum, por bastante de eu conheci esses caras aí, entendeu? Então tipo assim, pra mim, eu já terminei a Comic Con, pra mim já O que eu queria já consegui, que era, era encontrar pelo menos já, pelo menos ver ou tirar uma foto O jovem Nerd de mais legal E aí eu conheci todas essas pessoas já Então assim, se alguém falar pra você Ah, a Comic -Con não vale a pena aí porque é muito caro Zé? é caro? Sim, é caro Mas se você tem a chance de conhecer o pessoal que você assiste já no YouTube já, que já que já faz tempo Vale a pena você gastar esse dinheiro cara? Vale muito a pena mas eu ainda vou ter uma coisa, vale muito a pena mesmo você trazer comida Porque, por exemplo, essa ideia da gravidade então você comer uma fatia de pizza aqui, dependendo do lugar onde você for, é 40 reais Uma única fatia, tá? Então assim, o monstro aqui também, né, o energético, é 20 reais A Coca-Cola, é 10 reais a latinha de 350ml Então, traga a comida de casa, se você quiser não sair do prejuízo aqui, beleza? E aproveita ali né, quando conta, entendeu, cara? tem que aproveitar porque não dá É um evento muito bom Não é à toa que isso até hoje aconteceu, Até já desde 2015 acontecendo esse evento, tá bom? E ano que vem meu objetivo é em dois dias, sábado e domingo, mas eu não sei se vai funcionar Quero muito, mas não sei se vai dar certo Mas até lá, realmente, eu estou realmente esperando bastante que certo, beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigado a todos que esse vídeo até o final Eu vou continuar ainda postando algumas coisas no Instagram, também atualizando vocês mas eu vou fazer um vídeo por aqui, que já deve ter ficado gigantesco, bobear até, ok? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal se é novo no canal ainda. Ativando a notificação junto também. Não esquece de deixar o seu like. Realmente você me motiva a trazer mais vídeos pro canal. E o mais importante de tudo é você usar a ferramenta do compartilhamento, cara. Compartilhando o vídeo, você realmente me motiva e me traz, traz novas pessoas para poder conhecer meu canal. Então eu deixo no vídeo me ajuda pra caramba, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, até a próxima!